Olá pessoal, meu nome é Morena Carvalho, sou economista e sou sócia aqui do BTG Pactual. A gente está começando hoje uma série incrível. O básico sobre investimentos. Vem com a gente aprender um pouco mais sobre isso. A nossa primeira missão é saber como sobrar dinheiro. Olha, Morena, eu não sei como faz para sobrar dinheiro, eu não sei como faz para isso acontecer. A ideia aqui é primeiro saber de onde vem e para onde vai o nosso dinheiro. Como fazer você ter controle sobre o seu dinheiro e não o contrário, como não ser dominado por ele. Ai, Morena, é impossível fazer sobrar dinheiro. Olha, tem como sim. Primeira coisa, organização. Faz um teste. Durante um mês, organize todas as suas entradas e saídas. Entradas e saídas são entradas, também conhecida como ativos. Renda, salário, alguma coisa que você receba como aluguel, alguma coisa que você consiga ter previsibilidade de recebimento, tá bom? Geralmente é o nosso salário, mas se você tiver outras entradas, também não tem problema. Temos também as saídas, as obrigações, também conhecidas como passivos. São aquelas coisas que a gente tem que pagar. São dívidas, são contas, são custos com moradia. Tudo que sai do nosso bolso é conhecido como passivo. Como fazer isso? Como sobrar dinheiro? Sempre falta nossa relação com o dinheiro sempre foi construída desse jeito. A gente acha que nunca vai sobrar. Mas eu te digo, com um pouquinho de organização, dá para conseguir fazer sobrar sim. Comece com uma planilha, uma ferramenta, pode ser um pedaço de papel, pode ser um caderninho, onde você anota todos os seus gastos e todas as suas entradas. Se você procurar na internet, você vai achar várias boas. Talvez a gente tenha uma surpresa aqui no final dessa série, tá bom? Fica ligado! Sobrar dinheiro significa sobrar muito dinheiro? Claro que não, gente! A gente tem que começar devagar. Às vezes, se a gente começar com uma meta um pouquinho menos agressiva, uma meta um pouquinho mais fácil de atingir, a gente já se anima para dar o próximo passo. Por exemplo, a sua meta pode ser 100 reais no primeiro dia. Ou 50 reais no primeiro dia, ou 10% de quanto você ganha no primeiro dia. Aos poucos, você pode ir incrementando essa meta, tá certo? Então, não comece com metas que são totalmente inalcançáveis. Isso não vai funcionar para você. Comece devagar. Vou me comprometer a sobrar 100 reais no primeiro mês. Excelente! Já cumpriu a primeira meta e já dá para dar o próximo passo. A gente não precisa poupar muito para começar poupando, tá? E aí o próximo passo, qual é? Morena, eu não queria deixar de consumir. Eu gosto muito de comprar, eu gosto de gastar. Como é que eu vou conseguir poupar? Então eu vou te contar uma coisa que ninguém nunca te contou. Poupar dinheiro não significa sentar em cima do dinheiro e ficar para sempre com ele ali embaixo. Na verdade, poupar é guardar para consumir depois, mas em coisas que você gosta muito mais ou que vão te dar muito mais satisfação na hora de consumir, tá certo? Então, na verdade, poupar... Ajuda a maximizar seu consumo, você vai poder consumir melhor coisas que você gosta, aquela viagem maravilhosa que você queria fazer, aquele carro legal que você queria comprar e tudo mais. Ou o celular, aquele que você queria comprar desde o ano passado, o importante é começar. E poupar não é poupar muito, lembre-se disso, é começar, tirar a ideia do papel. Assim que a gente começa, tá certo? Agora que você já aprendeu como poupar, fica ligado que no próximo vídeo a gente vai falar sobre o porquê investir. Espero vocês aqui de novo.